Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao nosso já tradicional encontro marcado de todas as semanas, aqui no canal Numerologia Real, o seu canal oficial da numerologia e do desenvolvimento pessoal. E já que nós estamos falando em encontro, sempre que você, juntado às pessoas, pode esperar que algum desentendimento vai acontecer, né? E você não precisa nem ir muito longe, Hoje em dia, num mundo tão polarizado e dividido por visões ideológicas totalmente divergentes e tão enraizadas, né? E as mídias sociais ajudam ainda mais a alimentar a discórdia, condenando quaisquer perspectivas que não correspondam à sua visão de mundo, isso só aumenta ainda mais as disputas e os conflitos. Mas hoje você vai descobrir a arte do desacordo positivo. Vou te ensinar a discordar e dizer não de uma maneira que aumente a boa vontade da outra pessoa e não a ofenda. meu livro Enriquecendo a Vida, o Desafio dos 30 Dias, aliás, quem quiser conhecer o livro, o link está embaixo na descrição do vídeo, eu dediquei um capítulo inteiro a esse assunto. Né? O problema não é discordar, é como fazemos isso. Né? Tomar boas decisões é fundamental para o nosso sucesso e para tomar boas decisões nós precisamos ser capazes de, ao menos, pensar e considerar todos os lados de um argumento, né? mesmo que eles, de início, Pareçam totalmente errados e desproporcionais na nossa visão, nós precisamos ter a capacidade de escutar e analisar, né? porque se nós não somos capazes de reconhecer um ponto de vista divergente ou diferente do nosso, fatalmente nós vamos acabar tomando decisões ruins, né? Ou pior ainda, né? nós podemos não tomar nenhuma decisão e acabarmos estagnados e perdidos aí no tempo e no espaço. Né? Como nós lidamos com as divergências é o que determina a qualidade dos nossos relacionamentos. Infelizmente, a maioria de nós lida com as divergências de uma maneira muito destrutiva, né? de uma maneira muito ruim. Normalmente nós ficamos na defensiva e acabamos entrando em disputas totalmente desnecessárias contra as outras pessoas, né? porque passamos a lutar para que o nosso lado, que a nossa opinião prevaleça. E a primeira coisa aí que nós precisamos entender é que outros pontos de vista existem, né? E por mais absurdo que eles possam parecer, nós temos que reconhecer e aceitar que eles existem, né? E ao invés de tentar é, contrariar de cara, seja curioso, procure entender os pontos de vista alternativos, vamos dizer assim, né? Por mais absurdos que possa parecer, é, procure entender por que ele é importante para aquela pessoa, né? Sem dúvida nenhuma, surgirão ideias, pensamentos e opiniões de uma perspectiva que não é a sua, né? Mas não é por isso que eles são menos válidas, válidos. Né? É, pode até parecer absurdo e inútil para o mundo, mas para quem a tem é importante. Né? O grande problema é que nós normalmente ficamos na defensiva. Nós somos naturalmente preconceituosos quando se trata de aceitar opiniões que divergem da nossa, né? E, infelizmente, tudo que acabamos conseguindo com essa postura é colocar outra pessoa na defensiva. Né? E quando nós fazemos isso, nós criamos uma disputa e automaticamente essa pessoa passa a lutar contra você. Né? Ela se torna uma adversária. E você fica ainda mais na defensiva e passa a acirrar ainda mais essa disputa. E, querendo ou não, você iniciou um ciclo de conflitos que gera sofrimento desnecessário e torna muito mais difícil dialogar ou resolver qualquer questão, né? Então você não precisa concordar com nada, né? Mas se ao menos você demonstrar curiosidade sobre a ideia, né? Que a pessoa está colocando, né? Ou sobre a questão, seja lá o que for, você não está concordando, né? Mas está criando uma animosidade porque você está demonstrando interesse e é um processo de investigação, na verdade que muitas vezes acaba te surpreendendo, né? inclusive porque mesmo que no final você não concorde, você provavelmente vai descobrir alguma coisa nova e pode até achar alguma coisa que você tenha em comum com a pessoa. Né? E é importante saber apreciar as diferenças. Né? E isso se torna ainda mais poderoso quando você consegue demonstrar o seu interesse pelas ideias de outras pessoas. Né? Todos querem ser ouvidos. E é muito importante que as pessoas saibam o que estão sendo ouvidas. Né? É importante para qualquer pessoa saber que a outra está realmente fazendo algum esforço para compreender o seu ponto de vista. Né? Quando você aprende a fazer isso, você está no caminho certo para discordar graciosamente e gentilmente. Né? Se você souber fazer isso direito, você discorda da pessoa e ela ainda fica te devendo um favor. Né? Mas é claro que para se fazer entender e se e entender as pessoas, né? nós precisamos falar a mesma língua que elas. E eu digo que eu tenho muita facilidade em me comunicar, porque eu procuro me adaptar à língua que a pessoa fala. né? Você quer fazer, se fazer entender por um adolescente, por exemplo, você tem que ser capaz de pensar e falar como um adolescente. Né? Se você fala com um padre, você tem que saber entender a visão dele, você tem que entender como ele pensa para falar a mesma língua que ele, né? E com toda a pessoa com as quais você se relaciona é assim. E de acordo com a cultura, o ambiente, as circunstâncias, as crenças, as origem, tudo isso cria um dialeto próprio, digamos assim, né? que precisa ser entendido por ambos, né? por ambas as partes. Aquele que tem a maior capacidade de entendimento e adaptação tem o maior poder de convicção. Né? E para que haja um bom debate, para que uma conversa seja saudável, é preciso que ambas as partes estejam falando a mesma língua e tendo o mesmo entendimento sobre o que está sendo discutido. Né? Se argumenta sobre fatos e o outro sobre filosofia e moral ou ideologia, não tem como haver um acordo, não tem como ter um entendimento, né? Uma boa discussão não é ruim. A discussão em si não é ruim, né? Uma boa discussão, aliás, é o que leva ao desenvolvimento de grandes ideias e a superar os grandes impasses, né? O que torna uma discussão ruim é o desentendimento ou o impacto causado por um argumento desagradável pela ideia de intolerância, de rejeição que muitas vezes nós transmitimos sem intenção até, né? De alguma forma nós estamos discutindo o tempo todo, né? Seja com um amigo, seja com seu parceiro ou sua parceira no trabalho, até mesmo tomando uma cerveja no boteco, né? Fatalmente, se há mais de uma pessoa em um mesmo lugar, certamente haverá algum tipo de discussão ou algum tipo de debate. Isso, eu repito, não é ruim, na realidade, é bem saudável, né? Como eu afirmei há pouco, aí a discussão está longe de ser uma coisa ruim ou prejudicial. Discutir traz muitos benefícios para o. Qualquer relacionamento também promove o bem-estar emocional desde que tudo fique esclarecido, obviamente. né? Os piores mal entendidos hoje em dia é as pessoas entenderem que discordar não é um desrespeito. né? Eu acho que esse é um dos principais pontos de conflito nos dias de hoje. As pessoas estão cada vez mais agarradas a algum tipo de ativismo, né? levantando algum tipo de bandeira. Cada um se acha o centro do universo e acredita que tudo gira em torno de si. Né? E qualquer opinião, ideia ou intenção diferente da sua já é considerada um desrespeito, uma ofensa. Né? Hoje se, se discordar se tornou uma agressão. E essa besteira do politicamente correto, né, que é uma tentativa imbecil de impor a mediocridade, até aqueles que não são, né, politicamente correto é o um meio, e é o pior meio aí de censura que nós é, temos, né, e é, destrói o pensamento livre. Né? Se fala tanto da censura que havia na ditadura militar, mas na ditadura militar existia uma cartilha, né, e nessa cartilha estava bem claro que se podia dizer ou um não. Se uma pessoa usasse uma palavra é, que não era adequada, era cortada só uma cena, né? a imagem, sei lá. Não era proibido discordar, era inadequado, digamos, se manifestar contra coisas específicas. Mas não era proibido. Né? Na ditadura canhota né? que nós vemos sendo imposta hoje a todos nós, de uns 20 anos para cá, principalmente disfarçado de politicamente correto, cada vez mais nós somos proibidos de pensar, nós somos proibidos de discordar. Né? E você manifestar uma ideia diferente da ideia dos mimimis coletivistas, você está sendo preconceituoso, você está sendo intolerante, né? você está sendo desrespeitoso, preconceituoso, indiferente aos problemas alheios. E parece que o desacordo não implica automaticamente um desrespeito. Né? Apesar de cada vez mais ser entendido como tal, ele não é. Liberdade de argumentar, aliás, é um dos mais eficientes meios para nós nos comunicarmos, para nós nos expressarmos e chegarmos a um entendimento. Mas, infelizmente, hoje, quem pensa e argumenta fora do padrão mediano, vamos dizer assim, está iniciando uma verdadeira guerra né? e deve estar preparado para combater uma guerra é por isso que mesmo que você esteja certo e outra pessoa esteja completamente errada você precisa ouvir, entender também, né? Você precisa tentar ver o ponto de vista daquela pessoa, porque do contrário você se torna mais um ativista, você se torna uma pessoa interesseira, uma pessoa arrogante, igual aos mimimis, né? Que vivem apontando o dedo para tudo, para todos, discordando de tudo, mas nunca tem uma solução para nada, né? Você vai passar a vida culpando a tudo e a todos, esperando que alguém dê uma solução para a sua incompetência. Então, no centro do domínio dessa arte, né, da arte de discordar positivamente, está o simples entendimento de que os pontos de vista ou perspectivas de uma pessoa não são um sinal de desrespeito a você, né? Quando não achar normal ou você desaprovar alguma coisa que para você é normal e que você aprova normalmente, isso não é uma afronta ou um sinal de desrespeito, né? Normalmente é só uma preferência. E quando seu colega insiste, ou a sua colega insiste em uma mudança que você acredita ser absurda, não é para te irritar, né? mas porque essa pessoa tem motivos para acreditar que a mudança é importante para ela, ou menos. Né? Às vezes é importante até para você também. Né? Com certeza você já ouviu alguém dizer que falar com o fulano é a mesma coisa que falar com uma porta. Né? Será que você não está sendo a porta nesse momento? Então aprenda a ouvir com a mente aberta, né? antes de falar. Tendo é, é que todos nós queremos ser ouvidos, todos nós queremos ser aceitos como somos, né? E apesar de a grande maioria hoje lutar para ser aceitável, lá no fundo todos nós queremos mesmo é sermos aceitos como nós somos, né? E esse é um dos motivos pelo qual nós estamos vivendo em uma sociedade cada vez mais radicalizada, cada vez mais dividida. Né? Porque as pessoas estão cada vez mais sendo tolhidas na sua essência, estão cada vez mais sendo contrariadas nos seus próprios valores, nas suas ideias, nos seus interesses, né? pelo bem do coletivo, pelo bem das supostas minorias. Todos nós estamos sendo obrigados a ter que abrir mão da nossa individualidade, da nossa competência, né? por alguma coisa que não nos interessa ou que não é nem problema nosso. E é Claro que há ocasiões em que você percebe que precisa mudar a sua postura e você muda a sua postura. Né? Então, se permite estar errado. Isso não é fraqueza. Né? Também não é nenhuma demonstração de força suprema de sabedoria ou de iluminação. Se permitir estar errado é aceitar estar errado. Né? É só uma questão de experiência, que vem das experiências vividas anteriormente, que te mostram que às vezes superar o seu ego inflado te coloca em uma posição de vantagem evita muitos conflitos e muitos problemas desnecessários. Né? O que vem pela frente é muito mais importante do que aquilo que está acontecendo no momento. Né? Tudo que você tem a fazer para discordar positivamente é deixar claro para as outras pessoas ou para outra pessoa que você está acrescentando. Né? demonstra aí ao seu parceiro, à sua parceira de diálogo, ou de debate as suas intenções, e deixe claro que você não está menosprezando ninguém, né? você não está querendo tirar vantagem. Estabeleça uma linha de raciocínio, né? estabeleça o seu ponto de vista e deixe a outra pessoa falar um pouco também. Né? Lembre que eu falei agora há pouco. Assim como você, as pessoas querem ser ouvidas, né? e a questão não é concordar ou discordar, a questão é mostrar que aquilo que te aflige, incomoda ou atormenta é importante para as outras pessoas. Né? As pessoas acreditam que sua dor é importante e querem que a sua dor seja ouvida, sentida, né? E quer que ela seja importante para as outras pessoas, apesar de elas não se importarem, nem terem a melhor intenção de experimentar ou ouvir, né? Se quer saber é os problemas dos outros, né? Então, questionar, discordar ou interromper não coloca a outra pessoa em um estado de espírito correto, vamos dizer assim, para ter uma conversa eficaz, né? Ou ouvir e ser ouvido se né? Então, entenda que nem você, nem ninguém, é adivinho né? ou possui o poder de ler a mente um do outro. Muitas vezes nós pensamos que sabemos o que a outra pessoa está sentindo ou pensando e na verdade nós estamos errados sobre isso, né? Nós estamos fazendo uma ideia do que achamos que ela pensa. Por isso é extremamente importante que a outra pessoa perceba que você realmente entende o que ela diz, né? E isso envolve ouvir, fazer perguntas, né? E dar alguma opinião mesmo que você já saiba a resposta, né? Ou discordar dela, quem sabe? É, ao invés de contrariar ou contradizer, tente se posicionar e usando frases. É do tipo, eu não estou captando muito bem a sua ideia, pode esclarecer melhor, né e aos poucos você vai conduzindo a conversa com uma interlocução né? veja se eu entendi o que você está dizendo aí, todo esse blá-blá-blá. Né? Seja breve, mas conduza a conversa, né? vá conduzindo sutilmente, enquanto você deixa a outra pessoa dizer o que ela quer. Né? Conduza e condicione ela para o seu pensamento. Isso é importante, né isso ajuda, inclusive, você a prestar atenção no que a outra pessoa está falando. Né? O maior causador de confusão é o péssimo hábito de ficar pensando no que você vai dizer ao invés de ouvir. Né? E se você reparar bem, você vai perceber que durante uma conversa, na maior parte do tempo, você está pensando em quanto quer dizer alguma coisa, no que você quer dizer, ao invés de prestar atenção no que outra pessoa fala. Né? E o resultado, a pessoa acaba de falar e você não ouviu bolhufas, né? você não entendeu absolutamente nada do que ela disse, né? e não entendeu também o que ela tinha para te dizer. Você não está tendo uma conversa, você está apenas declarando o que você pensa, tentando impor a sua opinião, né? Quando acontece isso. E eu sei o quanto pode ser difícil ouvir, principalmente quando as emoções e os ânimos estão alterados, né? Mas é muito mais importante ouvir durante uma discussão do que falar, principalmente se for para falar besteira, né? Então presta atenção na mensagem que outra pessoa está tentando te transmitir. Quando você ouve com a sua mente aberta. Você vai perceber que não importa quantas diferenças você tenha, sempre haverá alguma semelhança ou preocupações que você compartilha com a outra pessoa. Né? Então, use isso, inclusive, para criar afinidade antes de abordar as diferenças. Né? Crie uma sintonia com a pessoa e só quando você sentir que vocês estão na mesma página, comece a abordar aí as diferenças. Né? E guarde isso que eu vou te falar agora. A capacidade de escutar deve ser uma coisa intencional. Né? É importante que, independentemente da sua opinião ou posição você esteja disposto a entender os lados da outra pessoa como também os seus motivos né você não tem que concordar se não for necessário você não tem nem que comentar mas você precisa entender as motivações da outra pessoa para ser capaz de convencer ela do seu ponto de vista né se você tem argumentos sólidos é difícil a outra pessoa não concordar com você no final né mas apesar disso entenda que pessoas são motivadas por crenças e interesses né então esteja preparado para o negacionismo, mesmo que você tenha uma linha de raciocínio lógica, plausível e totalmente comprovável, né? Nossa respeito pela ideia de outras pessoas e ela inconscientemente vai te respeitar e vai respeitar a sua posição, né? O importante não é vencer. Uma boa conversa ou mesmo uma boa discussão não é uma disputa, né? É um aprendizado. Então o importante não é vencer, é plantar semente, né? Embora vencer nos faça muito bem, apesar satisfazer também o nosso ego, o objetivo de uma discussão não é vencer. Né? O objetivo de uma discussão é argumentar e resolver um problema, né? chegar a um melhor entendimento um do outro, ou entender algo sobre uma nova perspectiva, né? não criar mais problemas. E se você se concentrar em vencer a conversa, com certeza você vai acabar adotando aí uma postura mais agressiva, né? você acaba usando um linguajar mais agressivo, mais ofensivo, né? E demonstrando aí uma postura mais inflexível. E mesmo, mesmo que não demonstre, você acaba sendo entendido como tal, né? E mesmo que você esteja disposto a ver o lado da outra pessoa, a impressão que você acaba causando é a contrária, né? Quando você é muito questionador e disperso, a impressão que você transmite é que você não está disposto a ver o lado da outra pessoa, né? E nessa condição, as duas partes acabam deixando de argumentar e vão fazer o que for preciso para impor as suas ideias, para impor a sua opinião, né? Mesmo que isso signifique prejudicar ou mesmo desrespeitar a outra. Né? Então, seja útil. Né? Não ataque as pessoas. Lembra do primeiro ponto que nós falamos, né? Discordar nada mais é do que uma diferença de perspectivas né? e de opiniões. Então, se concentre exatamente nessa perspectiva, né? Não leve nada para o lado pessoal, porque aí, com certeza, a coisa desanda e acaba virando até briga, né? Felizmente, isso pode ser facilmente contornado e evitado, né? para aprender como nós vamos examinar a natureza dos argumentos. Né? Sempre que houver aí uma discussão, ou que uma discussão acontecer, é porque alguém está tentando impor o seu ponto de vista para outra pessoa. Né? Então, basicamente, ninguém está ouvindo, né? e ninguém está resolvendo nada, né? e a tensão só tende a aumentar aí drasticamente, Quanto mais esse ciclo de conflito vai aumentando, né? O segredo para encerrar uma discussão e resolver uma disputa positivamente é muito simples: pare de falar e ouça, né? É fisicamente impossível discutir com alguém que ouve e não fala nada, né? Para rebater você precisa de algo para ser rebatido. Se você não fala, a pessoa fica sem munição, né? Então na próxima vez que vocês tiverem uma discussão pare de falar e ouça, né? Ouça o que outra pessoa está dizendo e ouça pelo ponto de vista dela, né? Já falamos sobre isso, inclusive, né? Você não precisa gostar, muito menos concordar. Você não precisa fazer absolutamente nada além de ouvir, tá? Então depois que você deixar a pessoa expor completamente aí o seu ponto de vista, ela não tem mais nada a dizer, né? E aí você vai ter a grande oportunidade para expressar a sua opinião e conversar sobre soluções, né? Óbvio que soluções que funcionem para todos, né? Se você for tirando quiser ver só o celular, também não vai resolver nada, né? E isso é importante porque quando você faz isso, você desfaz a oposição, você des... quebra a resistência, né? E não acredite no que eu estou falando, não, tá? Faz o teste e você vai se surpreender com a rapidez que as coisas se resolvem, se resolve sem criar grandes conflitos, tá? A solução está sempre lá, na verdade, né? Nós é que simplesmente não a vemos ou não as aceitamos, né? Na maioria das vezes nós não somos capazes de ver uma solução, porque nós estamos ocupados demais discutindo, né? Nós passamos mais, mais preocupados em brigar. Isso não é um defeito, na realidade é instinto, né? Nós lutamos, e resistimos porque nós nos sentimos ameaçados. E o problema é justamente esse, né? Quando nós nos sentimos ameaçado, nós criamos um estado de medo, né? nós entramos em um estado de tensão que limita a nossa visão e a nossa capacidade de entender as coisas. Né? Por isso que, muitas vezes, é melhor você parar, recuar e se perguntar se a discordância é sobre os fatos que estão sendo expostos ou se é sobre a questão, né? ou se é uma questão de opinião sobre como alguma coisa deve acontecer ou como ela deve ser feita. Né? É muito importante garantir que nós sabemos exatamente sobre o que nós estamos discutindo, né? Porque, é, ou pelo que nós estamos discutindo, é muito mais importante ainda ter certeza que todos os envolvidos na discussão estejam vendo sobre o mesmo aspecto, né? Isso é uma coisa que evita muitos conflitos e observar e perceber quando a pessoa está falando alguma coisa com convicção, é muito importante né? É importante saber quando ela está considerando as emoções ou fazendo considerações em causa própria. Né? É extremamente importante conhecer os gatilhos das outras pessoas e os seus próprios gatilhos. Né? A ansiedade, por exemplo, é um termômetro que pode te ajudar a entender o que você valoriza e porque as pessoas discutem com você. Né? As emoções que você sente quando alguém discorda ou desafia você revelam justamente onde as suas expectativas é, pessoais não se alinham com a sua realidade. Então comece a prestar atenção no que desencadeia essa sensação ou esse sentimento em você. Né? A ansiedade determina como nós aprendemos, né? E como nós reagimos ao mundo e como nós inconscientemente interpretamos mal as pessoas, né? E nós já aprendemos que sempre que fazemos um julgamento impreciso sobre alguém ou sobre alguma coisa, nós vamos reagir mal, nós vamos julgar incorretamente né? as novas informações, enquanto nós tentamos forçar o mundo a mudar. né Então, tente pensar nisso. né Não adianta você forçar o mundo para mudar, para atender suas próprias expectativas. Né? É melhor você se atualizar e se ajustar, muitas vezes. né Então, manter o um diálogo aberto é a melhor coisa que você pode fazer, para obter as suas realizações, para alcançar a felicidade. Né? Não importa o que aconteça, argumentos não são usados para mostrar quem está certo ou para quem está errado, né? muito menos para condenar alguém. Né? Argumento é uma rara oportunidade que você deve aproveitar e usar para entender as coisas por uma perspectiva diferente. Né? A arte de discordar não se trata de questionar. A arte de discordar é só uma questão de saber seguir uma lógica para manter um diálogo, né? Seja uma conversa ou mesmo uma disputa, isso não importa muito, né? Você deve garantir que todos entendam que você entende a perspectiva deles antes de tentar fazer com que os outros entendam é, a sua perspectiva, aí, né? Na pior das hipóteses, apenas concorde em discordar, né? Nem todos os desacordos e, des, e desafetos aí podem ser resolvidos imediatamente, né? Alguns precisam de mais tempo. Outros podem nunca ser resolvidos, né? se as diferenças forem muito grandes, quem sabe? Desentendimentos fazem parte da vida cotidiana, né? e aprender a arte de discordar sem desrespeitar pode fazer a vida fluir com muito mais tranquilidade e te evitar muitos problemas. né? Então, você concorda aí com a minha opinião sobre esse assunto? Se concorda, deixa aí o seu like. Se você discorda, deixa a sua opinião nos comentários. Independentemente disso, se inscreva aqui no canal, porque assim você vai poder ao menos conhecer ideias diferentes né, da sua. Se você quiser solicitar os meus e-books gratuitos, ou falar diretamente comigo, todos os links para a solicitação e contas estão aí na descrição do vídeo. Vai lá, conhece o meu livro Enriquecendo a Vida, o desafio dos 30 Dias. Por hoje nós vamos ficando por aqui. Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua atenção e principalmente pela sua agradável companhia. Um forte abraço e eu te vejo lá no nosso próximo vídeo.